Matheus Miller do canal 4 está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Minha seguinte, parece que o assunto não tem fim, né? É, esse negócio da Microsoft ter comprado o GitHub deu mais pano para manga. A gente já veio aqui, já tratou o assunto e, meu, aí começa a surgir um monte de especulação. A maior solução que todo mundo encontrou foi migrar para o GitLab, né? Então tá, então repare essa informação aqui que o Ian que postou inclusive no LinkedIn dele mostrou que o GitLab usa o Azure, né? Grande solução aí para quem tá achando que tá fugindo da Microsoft, porque a Microsoft ela é uma inimiga, ela vai acabar com a humanidade, né? Todas as empresas são boas, menos a Microsoft, se bem que a galera do software livre acha que toda empresa é ruim, né? Então tá, além disso, o Ian Bal conversando comigo, ele me mostrou num artigo que ele leu, acho que foi no Gizmodo, que o maior detentor das ações não é a Microsoft, as ações do GitHub, não é a Microsoft, é o próprio pessoal do GitHub. Então assim, pra quem ficou especulando aí, falando assim que, ah não, a Microsoft ele vai mudar o termo de uso e vai deter os seus códigos fonte, galera, tem que passar indo pela avó da própria galera do GitHub. Outro ponto a ser tratar é que, assim, eu vi gente falando, né, tipo assim, nos, é, no Reddit e outras redes sociais, a Microsoft faliu, olha ela aqui de novo, a Microsoft faliu a Nokia, gente, a Nokia já estava falida quando a Microsoft comprou ela, foi uma tentativa de revidar a situação, depois ela vendeu a parte dela, e teve gente ainda falando, né, que não, ela faliu a SEGA, então, galera, trouxe aqui... Uma revistinha básica, tá? para indicar como leitura aqui, que é da Warp Zone, que eles mostram 101 jogos dos videogames: 101 jogos do Master System, 101 jogos do Super Nintendo, 101 jogos do Nintendo 64, e teve essa aqui que é exatamente do Dreamcast, tá? Que eles falam, mostram aqui o seguinte, gente: esse negócio fala que a Microsoft falhou a Sega na divisão de consoles. Galera, a Sega já vinha passando por problemas com que a é questão do Sega CD. Passou por problemas na questão do Sega Saturn, passou por problemas por questão do portátil dela. Tudo isso foi uma sequência de erros que ela cometeu. O Dreamcast foi uma tentativa de recuperar. A última cartada deu certo, deu. Se não deu, sai fora, menina. Então que assim, nessa revista aqui vocês vão ler uma história que é mais ou menos assim, como é que foi feito o Dreamcast. tinham dois grupos, fazendo dois protótipos. Lógico que um ia ser, o na decisão, né, no voto, ia ser o Dreamcast, o outro ia ser engavetado. Tá, o projeto que não foi aprovado ainda processou a SEGA. Então assim, tá aqui, vou deixar o link na descrição dessa revista, quem quiser comprar, não é revista cara. Vale a pena conhecer essa história. Então assim, não fiquem achando que a Microsoft foi a vilã, da, assim, o motivo da SEGA falir, tá bom? A vilã de toda a história. Tá longe disso, tá? Então assim, galera, antes de ficar deduzindo assuntos, pesquisem, deixem a história desenrolar, leem as matérias, o que tá acontecendo. Não fiquem só nas especulações não, tá bom? Então tá. É, no, nesse vídeo sobre o GitHub, o hacker Linux falou do livro que ele leu, né? Que era coincidência ele ter lido o livro tal de Warren Buffett. Foi esse livro aqui. É um livro muito da hora, tá, galera? Isso aqui... É um conjunto de rascunhos que assim as pessoas iam é, vendo as atitudes, como é que ele agita as tal situações, e eles iam anotando. Essas anotações juntaram e tornou-se esse livro. É um livro muito interessante para quem pensa no estudo sobre economia, tá bom? E finalizando o momento do Jabá, não esqueça que está à venda o livro de Bácula, tá bom? Que é a quarta maior ferramenta de backup do mundo. Inclusive teve um banco que agora adotou e graças ao Bácula, o banco economizou aí alguns milhões, tá bom? Então é isso galera, um abraço e falou!